Lembram da Maria? Aquela Maria que nasceu em uma família de classe média em Fortaleza, no Ceará, numa quinta-feira, dia 1 de fevereiro de 1945? Aquela Maria que adorava a praia, que jogava vôlei, que cursava farmácia na Universidade Federal do Ceará. Aquela Maria que se casou aos 19 anos, sob a condição de terminar os estudos. Então, ela teve uma decepção. O casamento precoce não deu certo. Maria se separou do marido aproximadamente um ano após a união. Pois ele não aceitava que ela estudasse ou que ela trabalhasse fora de casa. Não deu certo, mas bola para frente. Maria avançou nos estudos. E para isso, viajou a São Paulo para cursar um mestrado em parasitologia em análises clínicas na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, a USP. Nessa época, Maria morou no apartamento de uma amiga e a vida universitária foi muito agradável. Por meio de amigos em comum, Maria conheceu Marco, um rapaz colombiano de conversa interessante. Ele era professor de economia. O ano era 1974. Ela cursava o mestrado de parasitologia e análises clínicas, enquanto ele cursava pós-graduação em economia. Ambos estudavam na USP. O jeito de Marco cativava a todos ele era muito prestativo. Se tivesse um chuveiro elétrico quebrado, ele já consertava. Certa vez, a mãe de uma amiga de Maria até comentou Ah, se minha filha arranjasse um namorado igual o seu... Eles começaram a namorar a sério, e Marco sempre se demonstrou muito amável, educado e solitário com todos à sua volta. Dois anos mais tarde, eles decidiram se casar. Mas como Maria já havia sido casada anteriormente, o casamento precisou ser realizado na Embaixada Colombiana, onde eles tinham alguns amigos que ajudaram com a papelada. Começaram a vida em casal, ainda em São Paulo. E logo, dois viraram três. Após a finalização do mestrado de Maria e após o nascimento da primeira filha deles, ainda em São Paulo, eles resolveram retornar à Fortaleza, onde nasceram outras duas filhas do casal.